Fala galera, beleza? Felpão aqui pra vocês, gravando mais um vídeo. E hoje, galera, eu vou falar o segredo da Boom. <risos> eu já vou de cara aqui já falar pra vocês Por que, que a gente consegue ganhar muitos jogos Porque a gente consegue ser um time muito consistente aqui no Brasil Acho que o segredo é simplesmente saber jogar uma padrão Eu acho que não tem mais é, Não tem muito o que, é, o que é Obviamente que tem os pontos básicos aqui Que, que todo mundo tem que saber, né? Por exemplo o que, que a gente faz aqui na mula, galera? Né? Nós estamos aqui jogando uma D2, eu peguei aqui D2 como exemplo. E aí eu tô com eu saio eu correspondo ao fundo. Isso eu falo, galera. Vou entrar fundo. Alguém banga pra mim? Aí o SHZ e o Shell falam: eu bango. Aí o SHZ é o smoke. O que, que é o smoke? o bango. Pra você entrar fundo, normalmente precisa dar smoke, precisa dar pelo menos umas quatro bangs. Então, meu time, ele já se prepara. O Ia, aí o Iel já sabendo disso. O Yel fala, isso é comunicação de 5 segundos. Aí o Ia já fala: Então vamos dominar o fundo e depois a gente, sei lá, tenta explitar a varanda. Ou vamos dominar o fundo, fica na B2 aí, bolts. E a gente tenta fazer não sei o que. A gente se adaptou ao round 15 segundos a gente sabe o que tem que fazer e conforme for rolando o round a gente vai jogando, entendeu? Não é simplesmente também só tudo combinado, enfim. Aí eu vou lá, eu entro fundo tal, eu consigo matar um e morrer, aí eu vou comunicar ah, mais um, mais um, mais um, aí os caras vão jogando em base do que acontece. Mas eu acho que o ponto principal, galera, de a gente conseguir é, fazer até melhor TRs do que CT, porque CT é esperado já que a gente consiga, que, que o nosso objetivo principal do CT é o um hold, né? É, uma, uma, é um jogo de espera, mais o outro time jogar. Só que, por que, que a gente consegue ganhar rounds apenas na padrão, né? Com facilidade independente do time? Porque a gente é um time que sabe muito bem parar a mira, sabe muito bem esperar, entendeu? A gente não é um time muito ansioso pra jogar. Talvez, acho que o time, o, o jogador mais ansioso que tem é, do time sou eu, teoricamente, porque eu sou um cara que busca muito muito jogo né, eu sempre tô querendo buscar o jogo e isso me faz morrer às vezes em momentos que talvez nem precisaria, mas o bom é que meu time ele sempre vai estar tá, é, marcando, sempre vai estar tá focado no que ele precisa fazer, e as padrões por exemplo é, eu vou dar um exemplo pra você padrão aqui no meio, vamos fazer padrão, aí eu já falo pro Yel, eu, eu vou comer meio rápido e vou ver o que que dá pra fazer, aí eu vou jogando conforme dá pra fazer, entendeu? Aí o shallow ele vem e tenta vir atrás pra poder dar o suporte, ou ele vai pra outro canto e tenta fazer a padrão dele, beleza? Aí eu falo eu vou padrão aqui, tenta chegar meio rápido, aí Chegando aqui, vamos ver o que acontece, galera. Se eu chego aqui nessa área, tem um cara no meio ou tem um cara vazando varanda e eu consigo essa aqui no, casa, no cara varanda, é aí que a nossa padrão entra em jogo. Por exemplo, eu pego aqui um cara vazando no varanda e consigo ficar vivo. Aí eu paro a mina aqui. Nisso, meu time, eu acho que já é meio que automático isso. Isso meu time ele já sabe que a probabilidade de ir a outro canto avançar, a probabilidade de surgir um espaço novo é muito alta. Então tem várias vezes que a gente pega uma. eu pego uma kill aqui, por exemplo, e sei lá, o SH ele tá marcando fundo e tá rolando mais, mais kills aqui no meio o SH entra fundo e consegue o um espaço ou o SH tá parado fundo e ele consegue pegar uma kill, o cara avançando fundo ou idem no escuro, entendeu? Então, tipo Isso acontece demais. Por quê? Porque a gente sabe que aqui no Brasil, 99% das vezes, se você Sai na vantagem, o outro time vai querer tirar a vantagem. Não sei se é assim no mundo, porque eu não tô jogando lá fora, mas aqui no Brasil é isso. Aqui no Brasil não tem, não é diferente. Assim, é muito difícil aqui no Brasil os times fazer um, fazer um negócio que se chama arriscar, né? Tipo, arrisca três pro bombe e deixa um sozinho. Ou vamos, vamos ruxar três aqui no lugar e deixa o outro lugar lá é, com uma pessoa. Tipo, é sempre. Ou oh, tá perto, vamos mostrar aqui, vamos pegar esses. Ou oh, vou mostrar a escura aqui então. Tipo, é sempre umas coisas que talvez a galera faça muito sozinho ou dois. Acaba que a gente tá bem concentrado E acaba que a kill não acaba não rolando Então, cara, é muito comum a gente pegar uma kill aqui E o cara da B2 ali avançar Ou é muito comum a gente pegar uma kill aqui no... Por exemplo, a gente sabe que normalmente é 3B1 3B1 e 2B2, se a gente pega essa kill Do cara do meio aqui na B2 rápida É... Praticamente o round acaba, porque Tem duas opções, ou o cara da B2 vai sair pro meio Pra tentar combater o split Nisso, se a gente tiver um cara escuro já era Ou a gente vai fazer um split e o cara da B2 vai estar tá Encolado lá no bomb, então É essa hora que o alvarando avança, fundo tenta avançar, o meio tenta passar pela smoke da base ET, entendeu? Porque se a gente pega essa kill aqui e a visão dos caras que vão estar tá aqui na B1 é tipo assim, puta que pariu, tá passando. Já era, eu tenho que ajudar meu parceiro, tá sozinho. Aí eles vão passar smoke, vão tentar fazer alguma coisa desesperada e é aqui que a gente consegue pegar é, e surpreender. Então, eu, só sabendo disso, tá ligado? Só, a gente pegou a primeira kill, a gente sabe que a probabilidade disso acontecer é alta, a gente para a mira, a gente espera e continua na padrão, entendeu? A gente só acelera se a gente vê que é uma probabilidade muito boa, entendeu? Às vezes a gente até quer acelerar, mas os caras acabam entregando os rounds, tipo, então tipo, meio que é, fica mais fácil de jogar, né? Então basicamente é isso galera, o vídeo não vai ser muito longo, aqui é só pra explicar mais ou menos pra vocês qual que é o segredo da Boom, e óbvio que tem mais tem muito mais coisas que isso, né? A gente treina, a gente tem táticas, a gente tem já o team play, né? Porque a gente tá jogando há um tempinho, e, só que muito, muito também da gente ser muito consistente é em base de padrão porque a gente sabe fazer uma boa padrão, a gente sabe rodar, a gente sabe acelerar, quando a gente comete uma cagada de querer avançar, fazer alguma coisa que não deveria e a gente também tem o time, tem jogadores do time que conseguem reverter os rounds obviamente que você precisa saber as granadas você precisa se adaptar se o seu, seu jogador quer fazer alguma coisa, você se adapta ao que ele quer fazer, você não pode errar as bombas entendeu? se a gente for entrar fundo ali por exemplo você tem que saber a smoke do corner todo mundo, ou pelo menos fazer as flechas perfeitas é, se você for fazer uma entrada varanda aqui como acontece, você precisa pelo menos saber uma ou duas smokes pra poder auxiliar, por exemplo o Yael aqui na varanda ele faz as, as bombas tudo praticamente aqui pra gente na rampa só que a gente precisa ter essa primeira smoke pra ele, a gente precisa da ter essa segunda smoke. Então, tipo, meio que funciona desse jeito, entendeu? Mas, você fazendo uma boa padrão, sabendo que, cara, a, o time vai vir na sua mira, normalmente. Aqui no Brasil, né? Funciona mais assim. O, o time vai vir na sua mira, os times vão errar. E se você souber ter paciência, souber saber é, fazer uma boa padrão, você vai ganhar só nisso, praticamente. E isso funciona bastante mais pro lado de TR, viu, galera? O lado de CT é já é uma padrão, assim, meio que rodando. Então, não, não serve tanto, né? Mas, você também sabendo onde o seu time tá olhando, sabendo também matar o cara uma uma parada que quase nunca acontece, é, seu, sei lá, o player mata, é, é que eu não vou usar isso também como, como exemplo, tipo, MM, GC, mas tipo, é quase impossível aqui no Brasil ter um jogador que jogue por informação, sabe? Aquele jogador que simplesmente descubra as coisas que estão tá acontecendo, sabe? Aquele cara que vai lá e fala, pô, dois mil entrou, aí pega aí daqui 10 segundos tem uma trocação de kill com esse cara que pegou essa informação, entendeu? Ah, passou, galera, tá entrando aqui, tô segurando, tipo, é difícil. O cara que normalmente ele joga pra matar ou morrer, tá ligado? E isso é ruim, e bom... Mas é, esse é o segredo da boa. <risos> Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu, falou.